What's up, galera? Tudo bem com vocês? Nossa, que voz rouca, Roger. Por que, que você sumiu, Roger? O que, que foi que houve nesse tempo? O que, que aconteceu? Eu tava em cartaz com uma peça chamada A Farsa do Advogado Patelin. Eu acho que é esse nome. É. A semana inteira. Amanhã, tarde e noite. Ahn... Uh... Ok, Roger, agora você pode retomar o que você ia falar. Pois é, não tinha nada sobre o que eu ia falar, né? Não ia falar sobre nada. Então eu vou falar pra vocês que ontem eu conheci o Rodrigo Santana. Aquele que faz... Ah, como eu tô bandida. Não sei falar. Não sei falar que nem ele, porque ele é... Porque ele é ele e eu sou eu. E... Então eu fui lá no stand-up dele, fui lá no stand-up dele, e com o stand-up dele eu descobri que eu não gosto de stand-up, porque, pelo menos o dele, né, porque eu me senti assistindo o Zorra Total ao vivo. Não que ele não seja bom, ele é muito bom. Mas é que... Aí eu fui, fui lá, acabou o stand-up e tal, assim, eu saí pra, pra cumprimentar ele e tal, né, porque ele tinha se assim, enfiado no camarim. E aí foi lá o Roger ele falou com o guardinha do, do, do clube que, que ele tava se apresentando e o Roger disse pro guardinha Eu posso entrar? Falar com ele. E o guardinha falou, entra. E foi lá o Roger e o Roger perto da porta, esperar ele e o guardinha disse, abre! E eu, como assim? Abre? Abre? Como assim? Abre. Abre? Porra. Aí o Roger. <tos> Licença! Opa! Opa! Eu já saio. <tos> Coisas que acontecem só com o Roger. Por, por exemplo, abrir a porta do camarim e se dar de cara com o pai do Rodrigo. <tos> <tos> Arrotei. Com o pai do Rodrigo Santana de cueca. Uma cena que eu não recomendo pra ninguém. Foi meio que grosso, né? Tipo assim, sai daqui. Aí saí do camarim. Aí quando eu vi... Tava cheio de gente atrás, tipo, esperando Tava eu e a minha amiga, né, na, na porta Só eu e ela fomos atrás de, de falar com ele Porque a gente queria conversar com ele Queria ter uma ideia e tal De como que era trabalhar na Globo e tal Não que eu pretendo trabalhar na Globo E nem que a Globo pretenda me contratar um dia, né Tipo, é bom tu conversar com uma pessoa Que tenha bastante experiência como ele Tá, Roger, cala a boca Cala a boca! Tá, ah, beleza, né, foda-se Tipo, sair do camarim e esperar ele Aí, do nada, sai um segurança lá, assim Sei lá, se é segurança, sei é o que, o vendedor de água de coco, o que, que era. Aí ele saiu do, da porta do camarim assim e disse. Calma, calma que ele tem que tomar água, ele tem que dar uma descansada e tem que trocar de roupa. Aí eu pensei, cara. Ele trabalha na Zorra Total, na Broadway, ok? Aí, tipo, o cara foi super snob assim, e... Bem diferente do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana foi muito legal, porque eu não falei diretamente com ele. Mas na hora que eu fui tirar foto com ele, ele foi super simpático, super querido. Mas, enfim, eu achei ele super legal. Diferente do pai dele e do segurança dele, sei lá o que, que é, aquele negócio que tava na porta. Então, foi bem legal ver a Valéria Basques ao vivo. A bonita. Só que, né foi bem legal é. Eu espero que vocês tenham gostado desse update Porque foi o que deu pra fazer, gente Eu precisei fazer hoje, tipo A minha intenção, na verdade Depois desses três dias que eu perdi de faculdade Era chegar em casa E estudar Achar o Chico Xavier Entidade Mas hoje, hoje é sábado, gente Hoje eu não vou sair de casa Eu vou ficar em casa, eu vou estudar Porque eu tenho muito trabalho pra fazer isso e aquilo, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse update. Eu espero que vocês tenham me seguido nas redes sociais, arroba, garotwitch. espero que vocês... Quanta coisa, meu Deus do céu. Ah! Alô? Bah, cara, não vai rolar. Hoje eu tenho que estudar. Não, não, não, não. De jeito nenhum. Vai ter o quê? Ah, foda-se, eu vou até lá. Cinco minutos eu tô chegando aí Cinco minutinhos, ó Eu não vou nem me armar, vou de cueca, tchau